Eu sou Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 E por aqui eu falo sobre Moda e beleza da mulher madura que vos fala No vídeo de hoje Você não vai ver as resenhas Que costumam ter aqui no canal E nem vou estar dando dica, nem ensinando nada A ideia é compartilhar Uma decisão que eu tomei já deve ter visto aí no título que o papo é sobre cabelos então, vamos lá e aí eu vou começar falando sobre tintura, todas as vezes que eu vou fazer um retoque de raiz eu vou pintar o meu cabelo e que a tintura tem que encostar na raiz, no couro cabeludo eu tenho uma escamação que é a sensibilidade desse couro, e a orientação da dermatologista é que todas as vezes que eu for fazer o um retoque de raiz eu fique pelo menos alguns dias sem lavar os cabelos para que o meu couro cabeludo produza um sebo natural e ele seja um escudo ou pelo menos tente proteger o máximo possível para que ele não sofra tanto com a tintura mas aí não tem jeito todas as vezes que eu faço o retoque de raiz na hora que a tintura pega pelo menos uma semana eu preciso passar um pente fino para ir tirando aquelas pelezinhas que o couro cabeludo solta mas antes de eu continuar te contando como tá sendo essa esse processo da decisão, aproveita agora e curte esse vídeo, se você está gostando aí do conteúdo. Aproveita para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito aqui no Silvia Gonçalves Mulher Mais de 40. E olha, ativa o sininho. Você vai receber uma notificação para saber que tem vídeo novo aqui no canal. Combinado? Tudo começou em dezembro de 2018, quando a minha mãe resolveu que queria fazer uma transição capilar. A grande dificuldade dela era aquela divisão que ela, o cabelo chegava a uma determinada altura ela não olhava pro espelho e falava Não, tá horrível, tá muito ruim. Não, vou pintar. Um dia minha mãe precisou fazer uma cirurgia e ela veio aqui para casa para se recuperar. E aí o cabelinho foi só crescendo, crescendo, crescendo, até que ela já estava bem para ir a um salão. Ela queria fazer as unhas e fazer tudo. E chegou, chegando lá, ela profissional, que ela gostaria muito de deixar o cabelo crescer, mas aquela parte que tava com tintura, incomodava e ficava aquela divisão e ela não gostava. E a ideia foi fazer luzes. E aí ela fez as luzes, colocou aquela, aquela touca com furinho e ficou assim super discreto, deu uma clareada boa no cabelo. Ela não ficou com o cabelo totalmente branco, mas é, conseguiu abrir as cores. E foi aí que a minha mãe realmente conseguiu fazer a sua transição, conforme o cabelo foi crescendo, ela foi cortando, e ele foi ficando do jeitinho que ela queria. E acompanhar todo esse processo de transição dela me fez planejar uma transição pra mim. Ela ficou muito mais alegre, muito mais é, resolvida. Ela tava se amando, sabe? Tudo isso fez com que eu estabelecesse que quando eu fizesse 60 anos, eu ia fazer a minha transição. Acontece que em meados de setembro pra outubro, eu comecei a observar algumas alterações no meu couro cabeludo. E eu fiquei muito preocupada com uma possível suspeita de psoríase. Bom, aí aos 48 do segundo tempo, no dia 22 de dezembro, eu consegui marcar a minha dermatologista, a irritação do meu couro cabeludo estava aumentando E aí não tinha mais como esperar, eu tinha que marcar logo E fui na dermatologista e ela descartou a possibilidade de psoríase E aí ela falou, fica tranquila, não precisa se preocupar É uma dermatite que você vai cuidar com os remédios E semana que vem, depois de você já utilizar um pouco o medicamento que eu vou passar para você pode voltar ao retoque da sua tintura, utilizando fazendo aquele esquema que você já faz de proteção do couro cabeludo. E na loucura da última semana do ano, eu tentei marcar o salão, mas parece que os astros estavam fazendo um outro desenho pra isso. E eu não consegui marcar não tinha horário. E naquela confusão de resolver virada do ano, ceia de ano novo e tudo mais eu resolvi não pintar o cabelo deixa esse retoque para lá depois eu resolvo mas eu posso utilizar uma, uma maquiagem para os cabelos eu já fiz resenha desse produto ele é da L'Oreal chama-se Magic Retouch que você dá uma coloca o um spray e ele dá aquela enganada Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards para vocês darem uma olhada depois e saber qual é o produto que eu tô falando e aí você vai me perguntar mas Silvia qual é a decisão? Afinal. A indecisão é porque eu não sei como que o meu cabelo vai vir Meu cabelo real, meu branco real Eu acredito que o meu cabelo faça um desenho mais branco E depois ele deve dar uma escurecida E eu não sei se eu vou gostar E eu acredito até que essa deve ser a dúvida de muita gente, né não? Se você passou por um processo desse Ou conhece alguém que passou Comenta aqui nos comentários E aí a gente compartilha experiência o como foi, a gente se fala também pelos comentários, tá? Sendo assim, eu resolvi assumir os fios brancos. Na verdade não é assumir, porque quando a gente assume, a gente assume algo para sempre. Mas eu não preciso nesse momento assumir os meus fios brancos. Eu preciso de um primeiro estágio. Esse primeiro estágio eu preciso conhecer os meus fios brancos. Aí sim vai vir o próximo estágio. Eu vou assumir ou não. Essa é uma liberdade que foi o ponto crucial para eu fazer essa decisão, sabe? E o mais importante é que essa decisão, ela não foi tomada de uma hora para outra. Tem quatro anos, pelo menos, que eu venho pensando nisso, que eu venho maturando desde quando a minha mãe fez a transição dela. Se você que tá me assistindo agora, uma mulher madura que tem os seus fios brancos e que pinta seus cabelos, sabe que não é somente o que você vê pelo espelho, é o que você recebe de olhares. E eu preciso estar preparada para esses olhares. Eu preciso estar preparada para eu me olhar no espelho. É todo um processo que nós mulheres passamos e fomos criadas desde o início. A gente sabe que os homens eles não passam por isso, muito pelo contrário. O homem grisalho é charmoso, é elegante. Pois bem, a gente precisa não só trabalhar a nossa cabeça, mas a gente precisa saber como lidar com o olhar crítico que vamos receber. Bom, esse é o primeiro vídeo e eu vou registrar ao longo desse processo. Claro que o dia a dia e um, é, atualizações um pouco mais recentes, eu vou mostrar lá no Instagram. Se você quiser acompanhar, eu vou deixar aqui o meu arroba, mulher 40. Vai lá, a gente troca ideia. Quero convidar, se por acaso você aí estava precisando de uma forcinha, de uma ajudinha, de passar por esse processo, iniciar esse processo, pode contar comigo, coloca aqui nos comentários. A gente troca uma ideia, a gente dá uma força uma para outra. E aqui, quando tiver tudo concluído ou totalmente assumida ou não, eu vou trazer um compilado e vou compartilhar aqui como foi toda essa experiência, toda essa trajetória, porque eu acho importante a gente compartilhar todo esse processo, que não é um processo simples, ele não é um processo fácil. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Então é isso, grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!